Leituras Espíritas apresenta Timbolão, uma obra dos médiums Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito do poeta Casimiro Cunha. Vamos ler. Meus filhos, quem faz o mal, tem o mal como lição. Vejamos o triste caso do pequeno Timbolão. Casimiro Cunha Uberaba, 11 de agosto de 1962 Primeira parte, médium Francisco Cândido Xavier Apesar de bem crescido, forte, alegre e bonitão, era peralto e perverso o menino timbolão. Saiu expulso da escola, enchendo a mãe de amargor, atirara cinco bombas na mesa do professor. Junto à casa dos vizinhos, fazia sempre arruaças, pondo fogo no jardim e apedrejando as vidraças. Abria malas e cofres, manejando velha pua, e até fincava alfinetes nas mãos dos cegos na rua. Dona custódia mãezinha lhe falava sempre assim, — Ah, meu filho, seja bom, tenha piedade de mim. Mas o menino teimoso pouco ligava aos conselhos. Depois de ouvir a mãezinha, quebrava copos e espelhos. Um dia fez uma cobra toda de arame e papel, quebrando a perna doente da pobre dona Isabel. Mais tarde pôs na cozinha grande casca de banana, tentando dar outra queda, na lavadeira donana. Mas o pequeno esqueceu e indo ao tanque brincar, escorregou de repente num tombe espetacular. Aos gritos de toda a casa, no barulho da aflição, lá se vai escada abaixo, o travesso timbolão. Segunda parte: médium Valdo Vieira. Dona custódia chorando, chega de passo cansado. Timbolão mais parecia um boneco ensanguentado. Para limpar o nariz, trouxeram enorme fronha. O sangue corria em bica, a queda fora a medonha. Gritava e chorava tanto, e parecia tão mal, que foi conduzido à pressa para o leito do hospital. O médico examinou, demonstrando inquietação. Depois falou muito aflito, coitado do timbolão. Ele partira dois dentes, estava de testa inchada e tinha a perna direita, toda ferida e quebrada. Envolvido de ataduras, de olhar triste e cara fina, começou tomando soro, e muita penicilina. Mas a perna piorava, E era tanta inflamação, Que o doutor, sem mais demora, Decidiu a operação. Timbolão atado à mesa, Gemia desesperado, Mas lembrando sempre, sempre, Que ele mesmo era o culpado. Terminado o tratamento, Parecia novo em tudo,